Uma dádiva dos ninjas Round one. Fight. E aí pessoal Estou jogando nas ranqueadas Rumo ao ouro Torça aí por mim a Zangief aqui enfrentando a Ebook. Ebook não tá dando mole não Já chega mostrando A jogada que sabe realmente Eu já tô começando a dar o um agarrão Para poder oh, não, não, não. Ganhar aqui E ela dá o um agarrão dela também Deixa eu te ajeitar direito. Huma Shuriken Kagehusa. Meu, porque esse essa faquinha que ela solta? Ah! Nossa, toma aí na, na sua bunda não <risos> pula, não. Pula e pulou errado. Meu, ela tem uma perna comprida. Perna é essa. Pega de baixo e vai até em cima. Ó, coitado. Nossa, chega desse jeito, eu vou ficar tonto. da essa fé. Meu, muito bonito, viu. Round Calma, que eu tô indo te pegar. Nossa, deu a louca na menina. Para. Meu, a e, -book, a e -book só ficou soltando esse kunai dela. Kunai. <risos> Gente, para! Como pode? Vem, que você só tem três kunai aí pra soltar. Já era sua vida. Ah, não morreu? Eu vou te pegar, sua safada Fica fugindo agora <risos> Sai <risos> Toma Meu, paga aí o aluguel também <risos> Esse segundo round Tá bem atento Nossa, pra que, que fica pulando assim, gente? Oh. Oh, deixa eu fazer Caramba, nada O maluco é brabo Porra oh. Não, tudo bem no Perfect Socorro Suzuki. Tudo bem no Perfect Ganha aí, vai Ganha, ganha só essa, tá bom? Só essa Melhor do que a gente perde uma, uma rodada, mas também não, não perde de perfect, que é pior a vergonha. Não consegui dar um golpe. Fica aí você com essa magia. Toma que eu não terminei não. Esse é o clássico. Conceito de estratégia, em grego, strategia. Passou, power, Hum, <risos> Pessoal. You win. Espero que todos tenham gostado. E torçam por mim. Comentem embaixo qual personagem que vocês gostam de jogar do Street Fighter. Então até mais. Tchau.